E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e mais um vídeo da nossa série GTA 6 Quando eu lançar terá esses gráficos, mano Cara, é uma série de vídeos onde eu assisto o GTA 5 E cada vez que eu trago um vídeo assim é porque houve uma evolução cara que cria esses vídeos, que produz esses vídeos, conseguiu é, elevar o patamar do GTA V ao extremo, mano. E olha só, cara, sinceramente, eu não sei se você tá vendo assim como eu estou, mas tá bizarro, cara. Tá bizarro. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Eita, ainda tem, olha, os popor, irmão. Tem popor, irmão. Cara! Galera, seguinte Eu venho fazendo lives lá no Facebook Se você quiser acompanhar as minhas lives de mod é... Daqui assim uns 2, 3 dias Eu vou abrir lives em co-op com o Cross mano A gente vai jogar o Five Cry Aí que houve uma propaganda aqui E vai ser bem legal Então se você não segue a minha página Ela tá aí na descrição, tá? A página do canal do Dinata Tá sendo muito legal lá Assim, é, pela quantidade de pessoas que estão assistindo a live Pela quantidade de pessoas que curtiram a minha página Tá legal, mano Mas se você que tá aí é, E ainda... Cara, que lindo, mano Tá bizarro isso aqui, cara Se você que tá aí, galera Gostaria muito de assistir as minhas lives eu, eu, A primeira live que eu fiz, eu abri no Facebook Muita gente, não, fica, fica, fica Cara, lá é bem... Me... Não, na primeira live que eu fiz, eu abri no Youtube, depois eu fui pro Facebook E muita gente falou, não, fica, fica Galera, é muito importante Cara, é, Você ir assistir as minhas lives lá No... no... no Facebook Porque... para Se for bastante gente, vai melhorar a qualidade Eu vou conseguir Coisas, e aí é, eu posso fazer live todos os dias Eu não tenho feito todos os dias Mas eu posso fazer todos os dias Então é muito importante que você Siga lá a página que você vai me dar uma força extrema. Cara, que tá muito lindo, mano. Tá muito lindo, irmão. Tá tendo umas propagandazinhas no vídeo dele? A Apesar que de não, não tá aparecendo aqui, quando tá aparecendo eu já fico ligado. Cara, olha esse gráfico, mano. Eu não tô acreditando que o cara conseguiu chegar a, a, esse a esse nível, mano. Olha esses gráficos, cara. Olha esses gráficos. Sério, eu tô impressionado, mano. Muitos vídeos que eu assisti, não tinha muita diferença entre um e o outro. Mas esse tá bizarro, cara. Isso é o GTA V, mano. Cara, que louco. Tá muito louco. Eu tô até animado. Eu gosto muito de ver esses vídeos. É, eu tenho vários vídeos no canal. Como eu disse, é uma série né, que eu faço. GTA VI terá esses gráficos quando lançar. E tá lindo demais, mano. Bizarro, cara. O gráfico tá bizarro. Com isso, eu não sei se você, vendo o meu vídeo, tá vendo nessa qualidade. Mas se você diz assim, Dinata, eu quero é... ver o vídeo como você tá vendo. Aí eu vou deixar o, o vídeo dele aqui na descrição. Cara, o que que é isso, cara? Tá, eu tô impressionado, irmão. Vai começar uma propaganda, hein? Vou cortar. Olha isso, mano. Tem que dar os parabéns pro cara, mano. O cara conseguir... Deixar o GTA nessa. Olha a, a areia ali. Parece que passa um. Mano. Tá muito lindo, velho. É nessa arma aí. O Facebook. Não go... O YouTube não gosta muito, não. Olha o aeroporto. Tá parecendo real, mano. Foto real mesmo, mano. Tá aparecendo imagem real, mano. Tá aparecendo a imagem real gráfico tá ultra mega hiper realista tá bizarro cara Vou confessar para vocês tá bizarro a qualidade gráfica desse vídeo mano eu tô pensando em cortar essas armas aí o YouTube ah, tô complicado cara olha a rua velho olha é, tipo tá ah, moral velha é o mais louco que eu vi até agora O mais insano que eu já vi até agora Sem dúvida Nenhuma Tá bizarro, bizarro, bizarro, cara Nem parece GTA, irmão Algumas, pa algumas imagens parecem foto real mesmo Parece foto real Olha isso, cara, no trânsito, mano. Cara, como eu queria fazer o, o meu GTA rodar nessas qualidades. Eu ia fazer uma série lá no Facebook de... Zerando a campanha. Olha isso, cara. Para esses jogos de corridas que são focados apenas no gráfico dos carros e da, da cidade. Assim, não é tão pesado. GTA é pesado, mano. Uma cidade gigantesca, irmão. Trânsito, um monte de coisa. Eita, olha o tamanho do popô dessa mina Inclusive eu fiz uma live Subi no um escadão lá no, no, no Facebook Provavelmente acho que eu vou fazer essa live de novo E eu instalei essa garota aí, mano Ela tem um traseirão que você não tem noção O negócio é gigante, mano E ele instalou também, ele instalou também Vou usar ela de novo, claro, novamente, né? Molecada fica louca, velho, quando vê. Caraca, irmão. Tá muito bonito, velho. Tá bizarramente bizarro, irmão. Olha o brilho. Dá muita vontade de deixar meu GT assim. Só que, se não me engano, ele deixa. Ele tem uma 2080. Tem duas 2080 Ti interligadas, mano. Bagulho. Ó, bugatão gato doido, né, mano? Opa, tá supitando aqui o. Muito louco, mano. Ó o barro no carro. Galera, nota nota mil, velho nota mil, velho. Ficou muito insano, velho. É o gráfico mais absurdo que eu já vi no GTA até agora. Esse carro é do jogo, né? Não, é um Alston Martin. Eu achei que era um carro do jogo. Já que tem um carro no GTA que é baseado nesse carro aí, né? Show, oh, cara. Show, oh, oh, show, oh, oh, show, oh, oh. show, show absurdo velho galera seguinte falta alguns minutinhos para acabar então se você quiser assistir as minhas lives na descrição é só seguir a página lá curtir a página beleza é que quando eu fazer live vai vai notificar pra você beleza e me segue nas redes sociais nas redes sociais também no instagram aí na descrição e se quiser ver o vídeo com essa qualidade aí... Mano, Dinato, eu tenho uma TV em 4K. Assiste numa TV em 4K. Eu queria assistir. Eu acredito que ficaria bizarro, mano. Tem muito propaganda no vídeo do cara, irmão. Só tem que cortar, né, velho? Ó o Mustangão, mano. Nossa, era esse carro que eu queria instalar, velho. Pra jogar o... Pra jogar o... Pelos furiosos que eu fiz uma live lá. E alguns vídeos que eu tô postando aí é de live, mano, que eu tô fazendo. Caraca, irmão. Tô impressionado, cara. Impressionado, irmão. Queria, sinceramente, que o meu vídeo ficasse assim, mano. Não sei se vai ficar, cara. Pelo menos no, no, que tá, no, no gravador aqui, ó. Tá bonito, pelo menos. Mas é pequenininho a tela. Uma tela assim, ó. Aqui tá uma tela gigante. Cheia. Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. É o melhor gráfico do GTA V que eu vi até o momento. Beleza? Até uma próxima. Fui!